Oi pessoas, eu sou Lívia Leite este é o Isso Não Cai Na Prova. Se essa é a primeira vez de vocês por aqui, fica mais um pouquinho, assiste até o fim, tem um monte de outros vídeos para você assistir também e se inscreve. Se você ainda né, já veio aqui várias vezes e ainda está por aqui, está vindo mais uma vez, seja voltando, está aqui toda semana, por favor, já deixa o teu curtir e compartilha se você acha que conhece alguém que precisa saber deste conteúdo deste vídeo aqui. A gente hoje vai falar sobre comida. Quem não precisa saber sobre comida, não é mesmo? quem não ama comida? Isso não cai na prova. Então eu coloquei de propósito o título no vídeo, né, que boca foi feita para comer, comida foi feita para comer, porque de fato é uma necessidade humana, nós precisamos comer, né. É biológico comer, porém não é biológico o que nós comemos, é cultural o que nós comemos. O que, que isso significa? Que algumas pessoas se alimentam de maneiras diferentes das outras, às vezes a gente não entende porquê, e aí eu vou explicar isso para vocês. Algumas pessoas têm restrições, imagina você... Que não é vegetariano nem vegano, né? Então, assim, você que ainda se alimenta de carne, se eu tivesse que pedir para você tirar a carne do teu, da, da... Uma semana, assim, só uma semana, o que era que você comeria? Você consegue imaginar se você passaria tranquilamente, se tivesse que tirar a carne a vida toda? Para quem é vegetariano ou vegano, eu sei que essa opção aí é fácil, mas então você imagina aí com outra coisa que seja fundamental aí na tua alimentação, né? Então, assim... Essa diferença, nós temos inclusive vídeo aqui, nós fizemos um vídeo com a Yolanda falando sobre vegetarianismo, veganismo, que não é uma restrição, né? é uma opção, é uma forma diferente de se alimentar. E hoje eu estou trazendo um vídeo falando que nós temos hábitos alimentares. Esses hábitos foram construídos através das culturas a qual nós fazemos parte. Então, não é que é difícil comer comida saudável, sabe? é Muitas vezes mais difícil, porque comida saudável é ruim. Não é necessariamente a ah, comida saudável que é ruim, às vezes a gente não sabe imaginar como o prato pode ficar bom ou como eu posso gerar combinações para que fique gostoso. Alívia, mas dá muito trabalho. É, eu sei, o nosso cérebro tem essa mania de ficar inventando desculpas para ah, porque não dá tempo, ah, porque é muito difícil, ah, porque eu tenho que pensar muito para conseguir fazer, eu tenho que pesquisar muito. Então o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? Ele é bastante preguiçoso, ele gosta de descanso. Então ele não vai querer é, recriar ou criar uma receita nova. É muito mais fácil quando a gente já vem consumindo isso ao longo da nossa vida. Só que não quer dizer que porque a gente vem consumindo aquilo que todo mundo consome. Né? Se você viesse consumindo ao longo da sua vida esses pratos diferentes, você não teria o trabalho de criá-los porque você já saberia combiná-los facilmente. É por isso que a gente consegue ver, por exemplo, que é, quando a gente olha tratos de outros lugares, de outros países ou não necessariamente de outros países, mas de outras regiões, as pessoas combinam coisas e você fica tipo, primeira reação que às vezes você pode ter é aquela de Ih, isso combina, isso dá certo, né? Isso funciona. E aí quando a gente se permite provar, muitas vezes, não vou dizer todas as vezes, mas muitas vezes a gente se surpreende positivamente, né? Tipo, ai, ah, não imaginava que isso daqui funcionasse. Eu sempre dou o exemplo do abacate, porque eu amo esse exemplo de abacate. Abacate no Brasil é consumido é, de maneira doce, né? É sempre associado a doce. E aí sempre que a gente fala em abacate, por exemplo, com ovo ou abacate, com, com qualquer outro elemento salgado, as pessoas fazem aquilo de... Ovo? Como assim ovo? Mas é claro, as pessoas brasileiras. Por quê? Porque só no Brasil a gente come com açúcar. Então esse estranhamento é super normal. A gente nunca viu, quando a gente nunca vê algo, a gente tem esse estranhamento. Será que presta? Será que funciona? Não, não. Ou então a gente já diz logo que não funciona, né? Esse prato sendo doce, ou isso daqui sendo cozido, enfim. A gente já tende a é, uma rejeição ou um estranhamento por não conhecer. O que é super normal, não vale só para comidas, mas que é importante a gente saber que quando a gente tem essa, esse primeiro impacto, ele, é, ele pode ser desconstruído à medida que a gente vai observando a cultura, por que aquelas pessoas comem aquilo, por exemplo, comem é, gordura de X animal e, e usam para congelar em, algum, em alguma situação, enfim comem, não comem tantas frutas quanto nós, ou comem mais enlatados, a gente começa a olhar para a cultura daquele lugar e entender por que, que aqueles pratos fazem, são mais típicos ou por que, que lá não possui outros tipos de prato, a gente começa a entender, a partir da alimentação, a cultura daquele local, daquele local. E aí você começa a entender a tua própria cultura a partir dos teus hábitos alimentares e começa a entender também porque que é tão difícil romper com hábitos. Mas não é impossível, né? Você é criativo. Você é um ser humano que possui um cérebro que, apesar de gostar de ficar descansando, é capaz de criar, é capaz de aprender, é capaz de produzir, de imaginar. Então é capaz também de é, criar, de inovar também na sua alimentação, experimentar mais e aprender através da alimentação, através da, da comida, né? Através de, de outros lugares, através de provando comida de outros lugares, aprender sobre a cultura desses outros lugares e provando a sua própria alimentação, entendendo sobre a sua própria cultura, né? Me deu fome, não sei em vocês, mas eu já estou com fome. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou desse conteúdo, já sabe, compartilha, curte e comenta comigo. Fala aí sobre experiências que você já teve aí com comida e que te ensinaram um pouco sobre cultura de determinados locais ou sobre a sua própria cultura. Beijo, pessoas, boa semana e tchau! Isso não cai na prova! Oi! Oh, yeah!